Olá, pessoal, sejam bem-vindo ao canal Dark Game. Eu sou o Dark. Eu estou trazendo mais um vídeo de Wi-Fi. Pessoal, eu estou aqui trazendo um tema que foi abordado no devstream da sexta-feira, devstream 112. Ok? Ah, antes de mais nada, pessoal, aqui eu vos pedir um favor. O canal Gamer, do momento, está com. teve um problema com o meu headset. Aconteceu um problema com o meu headset que caiu e acabou se partindo. Ah, Caso alguém tem intenção de ajudar o canal a conseguir um headset novo, eu criei, um link, eu criei o paypal para poder vocês quem quiser fazer a doação de algum valor para ajudar o canal Gamer a ah, conseguir um headset novo, ou é o primeiro link da descrição caso queiram ajudar, ok? Então vamos falar do, o, do tema do vídeo de hoje, será a habilidade exaltada, o que realmente vai acontecer com as habilidades exaltadas, como vocês podem ver, eu estou aqui com um Warframe chamado Excalibur, ok o Scalibur é um Warframe que usa o da habilidade Exaltada que é uma Exalt Blade, que é essa espada que acabou de ser criada. Exalt Blade é uma espada de luz, como vocês podem ver, lança raio de luz, essa é a habilidade exaltada do Excalibur. Claro que existem vários Warframes com habilidade exaltada já incluída, por exemplo, um segundo Warframe mais recente que houve, que foi a cora esse Warframe já veio com uma habilidade exaltada já separada. Então, antes de tudo mais, deixa-me tentar dizer o que vai acontecer aqui com o Warframe. Uh, vamos aqui como vocês podem ver pessoal aqui nessa zona uh, as não aparece aqui só aparece a arma branca as armas secundárias é muito o que vai acontecer lit literalmente com as habilidades exaltadas, que é a exalt blade a exalt blade que é a, a última habilidade pessoal ela vai estar separada do a agora a partir de agora quando não sei quando que vai acontecer essa atualização a D vai separar a habilidade exaltada ADE vai fazer o que eles fizeram com o Warframe chamado Core, como vocês sabem, opa, a Core. vocês podem ver Venari aqui, Venari por acaso, como não sabem, Avenare é uma habilidade de, mesmo de, do mesmo do Warframe chamado da Cora. ela é uma habilidade mas está separada do Warframe. quando nós podemos ter visto lá nas previews antigas, na DevStreams antigas, que a ADE fez é que a Venar seria uma habilidade, não teria aqui nesta opção para buildá-la, não teria nada disso suposto. Então, pelo que eu percebi, a ADE vai fazer o seguinte com as outras habilidades saltadas: vai mudar a habilidade da, do Excalibur da Valkyrie, acho que também podemos pensar que eles podem mudar a habilidade da Titânia, né acho que espero que tentam fazer a mesma coisa com a habilidade da Titânia e todos os waffermes tiverem a habilidade exaltada dizendo assim, eu espero que sejam com todos os waffermes, entre aspas que têm habilidade exaltada, a de vai separar, ok porque seria muito interessante haver mais que uma habilidade exaltada aqui, é uma separada, não só o... Uh, a do Excalibur, a da Valkyrie, ou só, mesmo só da Cora, como vocês podem ver, a Cora é a única Warframe com a habilidade exaltada aqui. Uh, ela pode manipular o Cavat através do, do 1, que aqui no canto do, do inferior direito ela muda a habilidade para ataque, lado de Cora e pronto, isso que o nosso Warframe Cora uh, pode fazer. Uh, você não liga aqui pessoal, que ela não está build, tá buildada ainda, então, <risos> nem sei que é a arma, estou upando a arma, só para deixar claro. Uh, então, o que eu acho interessante que está a vir para mim é o que me chamou muita atenção é o, o facto de que as habilidades exaltadas já vão vir com, form, já com polaridade suficiente para metermos modos. Ah! Deixar já claro. Essas habilidades exaltadas não, va, não vão ser para maestria. Não pessoal. Vocês não vão poder pegar maestria com a habilidade exaltada que está para vir. Okay. nem Aquelas armas exaltadas mesmo. Uma coisa que eu acho curioso é que eu não sei em que formato será a espada do Excalibur. Acho que seria interessante nós depois podermos saber, quer dizer, deduzir, dizendo assim, de que forma será a espada que vai vir para o Excalibur. É claro que nós já sabemos de que forma será a habilidade exaltada da a arma que vai vir para o nosso aframe chamado Valkyr. Que será a mesma garra tipo a Venka tipo será uma Venka mas diferente né será com raios tipo aquele laser dizendo assim vai estar na mão ok assim será a habilidade, a habilidade exaltada e transformada em arma da Valkyrie o Excalibur, eu espero que seja mesmo a espada de luz com um, um punhal já com um punhal né pronto assim eu espero para que seja a habilidade exaltada do Excalibur, então pessoal, esse foi um pequeno tema abordado aqui para a Devin De De Stream. Algo que eu achei interessante é trazer para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Caso tenham gostado ativem, deixem um like. Ah, se for novo aqui no canal, se inscreva e ative as notificações. E pessoal, quem puder ajudar literalmente o canal da game, doar alguma coisinha aí para o canal, como poder con conseguir um headset novo, não se esqueça, o primeiro link da descrição é para vocês poderem usar e uh, fazer a sua doação caso tenha naquele interesse de ajudar literalmente o canal, então caso tenha gostado do vídeo pessoal, deixe o seu like, se esse vídeo foi mesmo ah, ajudativo para vocês tentar dizer assim um pouco do que está para vir e que vai acontecer com os UFMs com a habilidade exaltada, então deixe o seu like literalmente e divulgue o vídeo com os amigos, ah, familiares e tudo mais, ou nas suas redes sociais para ajudar o canal da Arclima, literalmente a evoluir, vamos bater a meta de mil inscritos pessoal, estou contando contar com a vossa ajuda e até a próxima.